Não, mas eu deveria. Olá, todo mundo! Eu sou a Isa, e se essa é a primeira vez que você está passando uma virada de estação como inscrita ou inscrito desse canal, desculpa, tá? Porque não vai ser aquele vídeo de dicas falando bem-vindo, inverno, 2020. E... 2019, não vai ser, entendeu? Porque eu tô brava, eu tô brava, vocês estão bravos tá todo mundo bravo, assim, ninguém tá feliz atualmente com Covid Covid tapeou a gente muitas vezes, de uma vez só né, primeiro que a gente odiou aquele acessório de cabelo da tabela do Harley, né, assim eu digo odiou porque eu odiei e a maioria das pessoas também odiou quero ganhar o que eu vou fazer com essas estrelinhas na cabeça eu colocando pano na cabeça depois, gente, o Covid veio com aquele acessório lindo, maravilhoso. De, de dança do ventre, assim, né? Eu chamo ele de acessório de dança do ventre, na verdade, inventei agora. Coisa mais linda, eu fiquei apaixonada, falei, eu preciso ganhar esse acessório e pelo visto era de uma série. Quando eu vi que era de série, eu fiquei assim, meu Deus. Eu não vou precisar gastar dinheiro nesse acessório, eu preciso dele. E só deixa eu fazer um adendo aqui, que eu não gravei quando lançou a série, nem quando deu todo o rolo desse acessório, porque eu tirei o Siso, os dois, na verdade. Então eu não podia gravar semana passada, todos os vídeos já estavam prontos, eu só pude realmente gravar hoje, que é segunda-feira. Mas enfim, veio aquele acessório lindo, era de série, todo mundo comemorou. Aí ah, o que aconteceu, gente? Era uma série de quatro desafios de flashbacks. Só desafio com diamante, desafio caro. Eu tenho atualmente 29.700 diamantes e eu tinha 36 mil. Isso que eu comprei, gente, dois pacotes com dinheiro do Google Rewards Que é aquele aplicativo da Google Só se você tem Android você consegue baixar esse aplicativo Que você vem recebendo pesquisas aleatoriamente sobre onde você anda, o que você assiste Conforme você vai respondendo essas pesquisas, você ganha um dinheiro que você pode usar nos jogos Eu ainda vou fazer um vídeo mais detalhado sobre isso, mas esse é um resumão sobre o Google Rewards Então eu gastei lá 390 390 assim, duas vezes pra completar E mesmo assim eu gastei mais de 6 mil diamantes Isso é... assim, isso é pouco... Pouco comparado com o que eu vi, eu fui mal ainda em duas notas do flashback, quase não ganhei prêmio, mas eu peguei o acessório. E, assim, o povo ficou muito bravo, né, ficou reclamando. Eu também, gente, eu não achei justo com quem começou a jogar agora. Eu não achei nada justo, porque é simplesmente impossível uma pessoa que começou a jogar agora, começou a jogar há um mês atrás, completar essa série sem gastar dinheiro. Até pessoas da minha casa de moda, que jogam há muito tempo, não conseguiram completar essa série, porque não tinham diamante. Então, assim, eu fiz um post no meu grupo sobre essa série, e teve algumas discussões ali, saudáveis, gente, discussões, assim, amigáveis, saudáveis, tá, sobre essa série, cara... Você recebe 2 mil diamantes quando você entra no jogo. Eu gostei 6 mil comprando coisa e tendo algumas peças, então assim, é difícil, sabe? Não foi fácil pra ninguém, a galera acabou falida, acabou com 80 diamantes, com zero diamantes, sério. Isso, gente, a pessoa estando num rally, estando numa casa de moda, sabe? Ela teve que fazer esses flashbacks estando numa casa de moda que faz sair alternado, que faz sair feroz. Cara, não tem como, entendeu? O Comet, assim, olhou pra nossa cara e falou... Ficar sem dinheiro. Aí veio gente falando. Não, porque é um jogo, tem que ter desafio. Se não tiver desafio, não tem graça. Tá bom, eu concordo com você. Tem que ter desafio. Gente, eu faço jogos, tá? Eu vejo esse tipo de coisa na aula. Eu tenho embasamento porque eu vou te falar agora. É o seguinte. É um desafio. É um desafio você completar quatro desafios flashback, né? Pô, flashback a gente faz uma vez sim, uma vez não. A cada uma semana a gente faz um, sabe? A gente faz quatro por mês. Não é fácil. É um desafio você completar os quatro. Mas é um desafio que mede o quê? É um desafio que mede a quantidade de dinheiro que você tem. Eu não sei vocês, isso, mas eu não acho isso justo. Porque não é nem Dinheiro cash que você pode fazer, você pode comprar. Você consegue guardar com mais facilidade. É dinheiro diamante, gente, que é muito difícil de conseguir. Então, assim, quem é jogador iniciante não consegue, tipo, é impossível e me diz que desafio é esse, que não mede a minha capacidade de fazer looks, que não mede a minha capacidade de conseguir um look bom, conseguir uma votação boa, uma nota boa, não mede a minha capacidade de guardar dinheiro, por exemplo faço desafio, recebo porque, gente, a gente não recebe diamante fazendo desafio, a gente recebe diamante diário e nos vips, então e é muito difícil conseguir nos vips, todo mundo passa por essa dificuldade dos vips e eu até desistir já, faz um tempão aí que eu já desisti dos vips, sabe, mas então eu não entendo que tipo de desafio Que vai medir quanto de dinheiro eu gastei no jogo Porque pra conseguir diamante Basicamente é isso Ou então quantas ofertas da Tapjoy eu fiz Basicamente Também não estão disponíveis pra quem joga no iPhone Não tem oferta da Tapjoy Boa ou de jogo Pra quem joga no iPhone E isso é injusto, ou seja, tudo esse tema de desafio em cima dos flashbacks é injusto, não tá certo. Agora é você completar. Tem na nova série oito desafios pra ganhar o próprio pack. Ok, oito desafios. São oito desafios normais com cash, que aí sim ainda não mede a sua capacidade de guardar dinheiro, né? Porque você pode fazer. Mas mede a sua capacidade de você, assim, né, conseguir fazer todos os looks, conseguir atingir a tempo, porque são oito desafios. Você não pode perder um desafio dessa série senão não está ferrado. Ok. Mede uma capacidade diferente aí. Mas enfim, vamos ir pro inverno então. Como eu já falei das tocas, isso me preocupa. Porque é inverno tem muita toca e a gente não consegue usar com nenhum cabelo. Inclusive eu falei isso no vídeo que eu vou deixar aqui no card. Foi o vídeo de sexta-feira passada. Então assim, eu tô indignada com o Covid, com essas coisas que ele tá fazendo. É vacilo atrás de vacilo. Daí eles tentam justificar e daí não funciona. Agora, esse conjunto de adereços, se você não conseguir pro inverno, você tá ferrada, gente. Meu Deus, você vai ficar... Ficar sem os adereços principais do inverno. E vamos ver aí se eles vão forçar um tema que nem eles forçaram em outubro, né? Um 20 mil desafios com azul turquesa, azul, azul ice, né? Azul gelo vai ser agora. O que eu espero desse inverno? Sinceramente, não espero nada porque eu não quero me decepcionar com o COVID mais. Eu não quero, não aguento mais essa decepção. Dei decepção atrás de decepção. Nada tá bom, nada tá bom mesmo, gente. Não é assim, eu tô falando. Eu, ai, eu tô enjoada com o COVID. Gente, não, não é eu, é muita gente, pelo menos todas as pessoas que eu convivo na casa de moda e no grupo falam essas coisas, sabe? Falam tipo, cancela, entendeu? Cancela, o COVID tá zoando a nossa cara. Real, gente, por isso que eu falo, deveria parar de jogar? Deveria. Mas tem um jogo melhor? Ainda não. Tem vindo inverno 2019, que vem roupas bonitas, porque não dá não, sabe? Eu, eu detesto... Ai, que venham roupas bonitas, sério. Porque é complicado. Às vezes vem roupa boa, às vezes vem roupa ruim. Os prêmios do Rally já são assim... Os prêmios da Bolsa Grande estão horríveis, gente. Eu tava olhando prêmios da Bolsa Grande de alguns anos atrás, de um ano atrás, assim. Gente, era a coisa mais linda. Você usava o vestido 20 vezes por desafio. Você usava muitas coisas. E hoje em dia tá só decaindo. Guardem seus dinheiros, aproveitem bem os seus 1.200, aproveitando bem eles. Se você está pobre, você guarda esses 1.200. Se você não está pobre, você guarda também, tá? Sempre eu aconselho todo mundo a jogar assim, porque daí você vê sua capacidade de guardar dinheiro, você pode levar isso pra sua vida real. Você acha que você não tem dinheiro? Cara, pega aí o jogo de economia e joga, entendeu? Aí você vê que você consegue. Se você não conseguir, querida, daí você procura ajuda. Pega esses 1.200, guarda ele lá e vai comprando as peças-chave. Não esqueçam das peças-chave de inverno. Eu vou tentar postar essas peças-chave no meu grupo do Facebook, o link dele tá aqui embaixo na descrição. Pode pedir pra entrar lá, a gente aceita, só responda as perguntinhas. Mas então então eu vou tentar postar ao máximo peça-chave se você também encontrou uma peça-chave se você acha assim, gente, tenho certeza que essa peça vai aparecer em 25 desafios na citação posta lá pra ajudar todo mundo, beleza? se você tiver essa peça-chave, também espero que tenham gostado, se você gostou deixa seu like, não esquece de se inscrever de comentar, de compartilhar e de entrar no meu grupo tchau